Bom dia, então. Estamos aqui no dia 7 de julho de 2022. Uh, queria agradecer aqui a presença da Denise, que é uma das organizadoras do, do projeto Inventário dos Sonhos. Agradecem meu nome, nome do CHD, do Thiago, meu orientador que não pode estar aqui, do Ian também. Uh, então, eu queria pedir, vou começar, para a Denise se apresentando. Uh, do, do jeito que ela achar melhor, pode ser academicamente, pessoalmente, enfim, com a profundidade que você achar melhor, fique à vontade. É, meu nome é Denise Mamedi, eu sou psicóloga de gradua por graduação, psicanalista em deformação, e sou mestre em psicologia pela USP aqui de São Paulo, trabalho na Praça Roosevelt, no projeto Psicanálise na Praça Roosevelt, e também sou organizadora do projeto Inventar de Sonhos, que coletou sonhos durante a pandemia. Atendo clínica particular, e dou umas aulas por aí, e é isso. Obrigada, obrigada. Então, vou começar perguntando mais sobre o projeto. É, Pedir para você falar um pouquinho uh, da história do projeto, eu estava dando uma, uma lida, né, e meio que já, já existiu o um inventário dos sonhos ali em 2018, perto das eleições, alguma coisa assim que eu vi. Então, queria que você contasse um pouquinho da história do inventário dos sonhos e, e como que isso chegou dentro do contexto da pandemia, né? Como que vocês resolveram é, ir atrás desses relatos dos sonhos 2020? Bom, Amanda, foi o seguinte. É, eu conheci essa possibilidade de trabalhar com sonhos de uma maneira testemunhal por meio do professor Paulo Endo durante ainda o meu mestrado na USP, e quando a gente atravessou o momento do golpe da Dilma, né, que destituiu a Dilma do Poder, é... foi um período muito difícil, assim, todo muita tensão, e logo depois vieram as eleições, e no período eleitoral ficou ainda um clima maior de tensão, foi aí que eu tive a ideia, junto com o Paulo, da gente coletar sonhos dessa época, né, sonhos pré e pós-eleitorais, em 2018. Mas naquela época a gente decidiu por uma, um método de coleta que não era anônimo, né, eram uh, sonhos enviados para o e-mail que a gente disponibilizava. A gente até recebeu algum material, ó, é, alguns sonhos, o Paulo falou sobre eles em alguns lugares. Uh, mas bem pouco, assim perto do que a gente conseguiu depois, né? Então, a gente fez essa primeira coleta para ter uma ideia né, de se as pessoas iriam enviar, o que, que elas estavam pensando, como que elas estavam vivendo aquele momento, muita ruptura né, familiar, a ascensão aí de um, uma política fascista. E, e aí, logo depois, a gente parou esse projeto e quando começou a pandemia, eu tive a ideia de mais uma vez, é, falar com o Paulo para a gente, então, coletar sonhos é, durante a pandemia, porque na, na nossa clínica e com os nossos, é, a gente percebeu que estava difícil também, que as pessoas estavam sonhando muito, que estava um clima de muito medo e... Realmente a pandemia criou aí um corte, né? uma ruptura na nossa, no nosso modo de existir, de estar no espaço e tal. E aí ele topou na hora e a gente convidou daí o Edson Souza para fazer parte. E a partir disso a gente montou um grupo de trabalho é, em abril de 2020. Foi quando a nossa plataforma de coleta foi para o ar. A gente pensou uma maneira diferente de coletar os sonhos, né? É, a gente criou uma plataforma anônima pelo Monkey Survey. E... Só um instante. E aí, a gente criou essa plataforma anônima que tinha alguns marcadores uh, de região, unidade e data do sonho, e aí a gente começou a receber um material muito extenso de sonhos, hoje já são mais de 1.200. É, a plataforma é aberta até hoje, né mas o nosso interesse vem é, por estudar né, o que é que se passa na vida, no mais privado da vida, né? que é a vida onírica. O que é que isso traz de elementos para a gente pensar também o social, o comum, o... de uma maneira mais uh, ampla? O que é que, então, tem a ver o privado e o público? né é... Os sonhos, então, são lidos de uma maneira testemunhal, né? um testemunho de um tempo. Isso é bastante importante para a gente, porque o nosso intuito não é é, analisar sonhos, como a gente faz no consultório, porque isso seria uma violência até, né? Já que quem analisa o sonho num consultório é o próprio sonhador em análise. Então, a gente também nesse questionário pede para a pessoa que está doando o seu sonho que ela faça alguma associação, né? O que, que ela associou entre o momento é, pandêmico, o momento da vida e o seu sonho. Então, a gente tem também essa, esse relato, mas ainda com isso fica, fica difícil analisar como a gente faria em análise, então a gente usa outro método de análise, né? a gente constrói o nosso método a partir é, de coisas em comum, de, de palavras específicas, de sensações que são divididas em muitos sonhos, né? Então, sonhos de angústia, sonhos de medo. É, e porque o sonho, né? O sonho, ele dá pra gente... É, é como um sismógrafo, como diz... É, a Charlotte Berardi, né? Naquele livro dela, Sonhos do Terceiro Reich. É, ele é capaz de, pelo seu trabalho psíquico, apontar saídas, é, apontar medos, apontar novas direções para essa ruptura que se produz na vida em vigília. Então, é, a gente trabalha com a ideia de que o sonho, ele é uma, uma espécie de saída mesmo, que cada pessoa... É, Vai trilhando aí ao longo do seu caminho e da sua vida psíquica noturna e diurna, né? Então foi assim que a gente começou, foi por isso que a gente se interessou. Nossa, agradeço, eu ia até perguntar já, eu, enquanto historiador em informação leiga em sonhos, ia perguntar para você exatamente como é que acontecia essa análise, né? Sem assim, ser uma análise do dos sonhos que vocês coletaram e mas antes da gente entrar um pouco nessa questão eu queria perguntar uma coisa sobre a coleta que vocês fizeram porque você falou que na experiência anterior vocês fizeram por e-mail né foi uma experiência diferente e como é que vocês chegaram nessa plataforma que vocês usaram hoje tipo alguém já tinha usado ela e aí vocês ah, acharam que era boa e, e começaram a usar ou vocês foram atrás de alguma que fosse diferente do e-mail, como que vocês chegaram nessa conclusão de que o e-mail não funciona tão bem, que uma outra plataforma seria a solução, e como chegaram nessa plataforma? Sim. É, pela primeira experiência do sonho doado por, por e-mail, né, que então vem o nome, o e-mail do sonhador e tal, é, a gente começou a pensar que talvez não seja tão interessante fazer uma coleta que não seja anônima. Porque o sonho, ele tem essa especificidade de ser algo muito íntimo, é, muito revelador, é, algo que poderia aí, intimidar aquele que sonha em doar o seu, a sua produção onírica. É, então, aí quando é, a gente fez, chegou na pandemia, a gente começou a discutir que, é, que formato seria esse, então. E o primeiro que a gente pensou foi um Google Forms, mas o Google Forms, ele tem é, a desvantagem de ser uma plataforma do Google, que também é, a gente sabe que coleta dados facilmente das pessoas que, mesmo anônimo, a gente talvez teria o anonimato, mas é, a gente não garantiria o anonimato de fato, né? Estão conversando com alguns amigos pesquisadores, uma amiga geógrafa que já fez alguns trabalhos com o espaço, é, me indicou essa plataforma. Agora estou em dúvida se é SurveyMonkey ou monkey Survey. Eu confundo a... Eu acho que é SurveyMonkey. Sur é. É, SurveyMonkey, né? É. E aí, gente, aí ela falou, ah, de, tem o SurveyMonkey, que é uma plataforma muito usada no mundo afora para fazer pesquisa, que tem uma coleta bastante específica, com nuvem de palavra e tudo. É, é uma plataforma paga é, para a quantidade de, dada, de dados que a gente é, precisa e queria colher. Então, a gente falou, bom, topamos, né, uma plataforma paga... E que colete os dados e que recolha esses dados de uma maneira... Aí eu pesquisei sobre a plataforma, vi que era uma plataforma confiável. E a gente abriu, então, aí, que é uma plataforma bem simples, que é como um questionário do Google Forms mesmo, mas um pouco mais... É... Com mais possibilidades de metadados. E aí a gente lançou é, essa, por essa plataforma. O anonimato, né, é isso que eu já disse, talvez seja uma das coisas que uh, possibilite que alguém doe o seu sonho. A gente é muito grato, assim, para as pessoas que toparam essa ideia de doar um sonho por esse aspecto, né, um, é um... É algo muito, é uma narrativa bastante singular, então funcionou bem assim. E aproveitando, já falando, então, dessas pessoas que doaram os sonhos delas, né? Você falou que foram mais ou menos umas 1.200 sonhos por aí que vocês receberam. É, como é que vocês chegaram nessas pessoas, né? Como é que vocês fizeram para o formulário acabar chegando nas pessoas e elas poderem preencher? Porque 1.200 acredito que é um número muito significativo, né? Também a perguntar se, qual que era a expectativa de vocês quando vocês lançaram. Quanto vocês estavam esperando, mais ou menos? Na verdade, a gente não tinha expectativa, a gente não falava sobre isso, né, é, quantos, quem, mas na, naquele instante a gente foi um dos primeiros, talvez, projetos que lançaram uma plataforma assim, é, porque depois começou a pipocar muita gente coletando sonhos de várias maneiras, né, é, o que é maravilhoso, porque hoje a gente tem aí uma rede de pessoas que coletaram sonhos, é... Mas o nosso método principal foi a divulgação por meio das redes sociais, né, Facebook, é, Instagram, do Psicanalistas pela Democracia, os nossos próprios Instagrams para os colegas. O Paulo, então, é, o Edson e outras pessoas do projeto começaram a divulgar nas suas páginas, nas suas aulas, e a gente estava com esse projeto aberto, e a gente ainda está, né, projeto uhum. aberto. E foi desse jeito, meio que no boca a boca, é, também daí a gente deu algumas entrevistas, né a gente foi procurado pela, pela Globo News, se não me engano, é, e por outras plataformas é, sociais, né? televisão uhum. e tal, podcasts, e através disso a gente foi é, amplificando aí o alcance, uhum. grupos de trabalho, grupos de estudo, a gente começou a fazer uma divulgação massiva, assim, é, desse projeto. É, em conjunto com isso, conforme foram chegando é, sonhos e mais sonhos, a gente também desenvolveu um projeto chamado Sonhando Alto, que está disponível pelo Instagram do Psicanalistas pela Democracia, que a gente, então, associa os sonhos, alguns sonhos a narrações anônimas, e imagens. É, foram só, se não me engano, 29 ou 30 sonhos narrados, uhum. mas também deu visibilidade para o projeto, enfim. É, e foi assim. Certo, então... Com outros pesquisadores também que veio em seguida, né? Gilson Iannini, de Belo Horizonte, a Miriam Debier aqui é, de São Paulo, Christian. Uhum. E outras você, pessoas... você acredita, então, que, por exemplo, esse, essas redes de contatos mais pessoais dos próprios pesquisadores, elas influenciaram mais do que, por exemplo, vocês divulgarem nas redes sociais, Facebook, Instagram, deu para perceber isso quando vinha, por exemplo, a região das pessoas que relatavam sonhos ou, ou não? Não dá para ter... Acho que não, eu acho que o que funcionou bem, é, melhor do que... É porque, à medida que a gente ia passando para pesquisadores, parceiros, amigos, eles também iam divulgando nas suas redes. Nas então, redes, sim. eu acho que as redes tiveram um papel fundamental, uhum. porque a gente, no começo, começou a se receber meio restrito, região do sudeste, região sul, que é de onde a gente é, mas depois começaram a aparecer os sonhos, depois que a gente apareceu na TV, especificamente. Uhum. É, a TV ainda tem um alcance muito maior do que do que né, talvez o Instagram, o que o algoritmo uhum. permite, assim. Então a gente começou a receber sonhos de outras regiões, Norte, Nordeste, né, uhum. Centro-Oeste, e isso foi bem importante, assim, para nossa coleta. Então vou tomar aí uma outra questão que você pontou da questão do, do formulário, né, do Serverman, que ele era pago. Uh, vocês tiveram, então, algum investimento, algum financiamento no projeto de vocês? Ou foi tudo, tudo do bolso dos pesquisadores mesmo? Foi tudo assim. do bolso dos pesquisadores. Certo. Ela é uma plataforma que não é uma plataforma uhum. cara, né? Uhum. É, e a gente é um, é um grupo de sete pesquisadores, uhum. e aí a gente topou é, ratear esse, uhum. esse valor. Então, a gente fez é, uma iniciativa independente mesmo. Uhum. Então, não tem nenhuma parceria institucional, nenhum vínculo. Foi algo que partiu de vocês. Não tem nenhuma parceria institucional, é. a vigor, assim, com, algo, com algum investimento, né? Uhum. A gente tem outras parcerias hoje, mas que não envolvem dinheiro, uhum. é, como o Museu da Pessoa, o Museu uhum. das Memórias Impossíveis, que é, a gente vai chegar nesse ponto uhum. também. Sim. É, você pode falar, então, um pouquinho das pessoas que participaram do projeto? Porque você falou é, do, do Paulo e do Edson, que eles também são psicanalistas, psicólogos. Dentro dessas sete pessoas da equipe de vocês, todos vocês são psicólogos, psicanalistas ou tem, tem outras áreas envolvidas também? Somos todos psicanalistas, eu vou falar o nome de um por um, né? Então, Caroline Mortágua que é psicanalista, também membro do fórum do Campo Lacaniano, aqui de São Paulo. Luciano Bregalante, que também é psicanalista, doutora aqui pela USP de São Paulo. Uh, Joana Horst, que é do Rio Grande do Sul, hoje em dia não está morando no Brasil, mas é, começou o projeto Morando no Brasil ainda, da APOA. Uh, André Costa. André Costa que também é do Rio Grande do Sul, da APOA, bem doutor, enfim. E Edson Souza, né, acho que até uhum. procurem saber, lança uhum. livros lindíssimos, é um cara aposentado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um professor muito importante aí para a psicanálise. E o Edson e o Paulo Endo, que também é, é uma referência aí no testemunho, né? Nas, é, nos estudos uhum. da história. Uh, e dentro desses, desses sete personalistas, vocês todos já tinham tido alguma experiência com, com essa parte tanto do digital, né, de você conseguir coletar dados, conseguir coletar os sonhos, de uma forma digital, ou, por exemplo, alguma experiência com arquivamento, com memória, porque se a gente for parar para pensar, uh, vocês coletaram todos esses sonhos, né? E aí, eles foram para a plataforma ali do Cybermonk, mas eles também tem que passar por, por alguma forma de, de triagem por vocês e depois ir para outro lugar. Então, algum de vocês já tinha participado de alguma coisa desse tipo ou foi uma coisa nova? Eu não tinha, é, o Paulo trabalhou é, com sonhos dos prisioneiros de Auschwitz, um uhum. projeto, é, ele também trabalhou com sonhos de, de pessoas vítimas da ditadura militar no Brasil, então ele já tinha essa experiência com arquivo, com, com arquivamento, mas acho que o Edson também trabalhou com algo assim, talvez o Luciano tenha trabalhado com com arquivos, é, mas a maioria de nós não tinha ainda tido essa proximidade com esse tipo de trabalho. Uhum. De fato, o que você falou é verdade, né? Então, isso gerou um trabalho também, que foi entender como que a gente ia exportar esses dados é, e manter esses dados em segurança, porque por mais que as, as redes e as nuvens a nuvem estejam aí e facilitem um certo trabalho né quando é digital a gente já sabe que a coisa pode se perder de uma hora para outra sim é, então a gente é, trabalhou com exportação mensal assim desses dados com com planilhas é, sem estarem conectadas à nuvem uhum para a gente poder ter no Excel todo esse trabalho, e aí a gente, então, fez um trabalho de triagem, cada um aí leu um bocado de sonho, é, a gente tinha discuss... tem ainda discussões a respeito dos sonhos, do que aparece, né, da maneira como a gente vai organizar esse arquivo, e a gente está, nesse momento, agora, fazendo isso, exatamente, né, a gente está em contato, porque, então, a gente fez uma parceria com o Museu da Pessoa, que é um museu virtual aqui de São Paulo, um museu muito interessante, né? E, e o Museu das Memórias Impossíveis, que é ligado à APOA, lá no Rio Grande do Sul, é, em Porto Alegre, que também é um museu virtual, que foi lançado agora durante a pandemia, e que vão abrigar aí a nossa a nossa pesquisa, né, os, o nosso, os o nossos dados, nossas, uhum. os nossos é, Então, eu ia perguntar mais nesse sentido, se você conseguir detalhar um pouquinho, como que foi esse processo, porque também conversando com outras iniciativas, a gente percebe que a gente está fazendo tudo meio que trocando a roda do pneu enquanto o carro está andando, né, a gente vai fazendo as coisas enquanto está acontecendo, e, então, é... Quando foi o momento que vocês pararam para pensar, tipo, nossa, tá, e agora? O que, que a gente vai fazer com todos esses sonhos que a gente coletou? Como é que a gente vai armazenar isso? E aí, como é que vocês conseguiram encontrar, né, tanto o museu da pessoa quanto das memórias impossíveis? E como funcionou, então, é, essa própria questão de exportar pra, da plataforma que você falou que vocês fizeram algumas planilhas, né? Então, o que, que vocês pensaram em organizar? Então, nas planilhas vocês colocaram os mesmos as mesmas sessões né, que tinham lá, tipo, idade, gênero, o lugar que a pessoa estava, o sonho, então, como é que funcionou, mais ou menos, esse processo? É, foi isso mesmo, assim, é, quando deu o aí, porque como a gente não sabia de nada, a gente também estava mergulhado num, nesse caldo aí, não saber, desespero, ruptura, abismo... <risos> E isso foi uma das coisas que deu alguma consistência para a gente continuar seguindo né? os dias pandêmicos, fechados e tal. Sim. É, a gente não tinha colocado uma perspectiva de quando isso ia acabar, até quando a gente ia coletar. Quando, mais ou menos um ano de coleta, é, a gente parou um pouco de fazer a leitura do que chegava... Uhum. E começou a pensar nos métodos que a gente ia... O que, é que a gente... Que destino a gente ia dar para esse trabalho. Então, a gente é, começou pensando é, nessas planilhas, como a gente faria isso, como a gente faria essa triagem. O que a gente ia retirar, né? Sonhos repetidos, sonhos que não são sonhos, né? Sonhos que são vontades, uhum. também apareceram ali. É, relatos que são de outra ordem, né, é... e como a gente ia organizar, sonhos de criança, não sei o quê, a gente decidiu manter os mesmos marcadores, né? idade, gênero, é... região e sonho, uhum. e... e data do sonho, né, que a gente faz aí numa linha do tempo, mais ou menos uma linha do tempo, e, e aí a gente pensou, pô, como a gente vai tornar isso público? Sim. Porque desde o início a ideia é que fosse um acervo público, que quem quisesse pesquisar é, e ler esses sonhos pudesse ter acesso a isso. Então a gente pensou que a ma melhor maneira de fazer isso com tanto material seria um acervo virtual. Uhum. Provavelmente também vai estar tá na biblioteca da USP, né, em outros lugares mais para frente, mas que vai ser daí talvez um compilado em livro, alguma coisa assim, mas aí a gente não sabe ainda como que a gente vai fazer isso. É... Daí o Paulo tinha contato já com o pessoal do Museu da Pessoa, o Edson também, é, a gente trocou algumas coisas durante esses últimos, uh, esse último ano, eles fizeram um projeto também que nos convidaram, é, com sonhos, né? Sim. E aí a gente começou uma parceria e eles acharam a proposta de abrigar o nosso acervo, uma coisa bem interessante para eles também. É... Nisso surgiu também o Museu das Memórias Impossíveis, que se interessou, alguns dos membros do museu também estão no nosso projeto, né? o Edson, a Joana, o, o André. E... E aí foi assim, fizemos reuniões, né, perguntamos o que eles precisavam, tivemos reunião com o museólogo, é, com a museóloga do, do, dos museus, que foi muito interessante né, para a gente entender um pouco como é que se guarda determinados arquivos, né, o que são metadados, Sim. coisas assim, e um universo realmente muito novo para mim e para outras pessoas do projeto. E foi assim, aí, uh, aí a gente passou essas planilhas, é, a gente está sempre trocando a roda com o carro andando, então a gente ainda está com o projeto aberto e já está passando os dados, e a gente já tem data, mais ou menos, uma data aí na primavera dos museus, que é quando esses arquivos vão virar público, uhum. é, junto com uma publicação, com textos nossos, a gente também já publicou coisas a respeito do inventário pelo Correio da Apoa e outros, e outros lugares. Então, é um trabalho mais meticuloso, né? A gente, já ah, o que, que a gente vai tirar? A gente tira nomes que aparecem nos sonhos? A gente tira o que, que a gente deixa, o que, que não? Os erros de digitação, a gente manteve os sonhos como a gente recebeu. A, gente, a nossa prioridade era deixar o é, menos quanto menos a gente mexesse no material ou quanto menos a gente mexer no material é mais interessante né porque assim a gente pode trabalhar também com atos falhos a gente pode uh, perceber é, como as pessoas é, narram né esse essa ficcionalidade do sonho então foi isso e deu certo a gente se dividiu né entre nós mesmos para ler para limpar o material, e quando a gente enviou para os museus, que também estão em comunicação, né? então Sim. o arquivo vai ser disponível no mesmo dia, tem uma relação entre os museus, eles têm uma diferença de layout, de, de exposição, uhum. mas é, vai estar vai tá aí o, mesmo o acerto. Material. Uhum. Uhum. Uh, então, falando um pouquinho aí do, do acervo dos sonhos, você falou que vocês ainda estão né, discutindo bastante todo esse material que vocês coletaram. Vocês conseguem ter uma noção que está aberto ainda né, o, o formulário? Eu dei uma olhada ainda hoje e ainda está aberto. É, vocês conseguiram enxergar alguma relação, por exemplo, de picos de, de interação mesmo? Então, por exemplo, lá em algum momento ali da pandemia, a gente teve mais sonhos, ou mais relatos de sonhos, e outros não. E, e mais essa questão também de... Os próprios dados mostram, ainda sem analisar os sonhos. Então, por exemplo, questão de faixa etária, de gênero, vocês conseguiram aí fazer algumas aproximações, algumas observações sobre isso? De gênero, a gente não contabilizou isso. Né? Mas a gente tem, sim, uma noção de que o maior pico foi é, no primeiro ano da pandemia, nos primeiros meses especificamente, uhum. que era o momento de mais incerteza sobre o futuro. Uhum. Então, sonhar também é imaginar o futuro, sonhar o futuro. É, faz sentido que o maior número de sonhos tenha sido nesses primeiros meses de pandemia, depois a gente teve um segundo pico, que foi o que também a gente é, pensou para não encerrar a plataforma, que foi é, relacionado mais ao governo do país. Uhum. Né? Então, é, à medida que a política ia escal... escalando aí uma medida genocida, medidas né, anti-vacina, é, demissão de é, ministro Sim. da saúde... Uhum. Ah, Sérgio Moro, né? Uhum. Também começaram a aparecer mais sonhos ligados à política. Então, sonhos é, muito descrentes, né? Angustiados com esse momento, pessoas que precisavam de vacina, que não, não tinham perspectiva. É, que foi aí, se não me engano, no final do ano de 2020. Mil, e 2021, no início da segunda onda também. Uhum. É, então, a gente achou que é muito importante associar, o, é, deixar, deixar isso que veio né, é, aparecer, que uhum. é a incerteza com relação ao contexto político uhum. associada à incerteza pandêmica. modus operandi aí da, dos nossos desgovernos foi uma coisa que ficou bem saltada para gente uhum. e a gente tem uma a gente tem uma é, eu acho que é, o gênero é bem é bem meio a meio assim uhum. tem, tem muitos homens muitas mulheres pessoas trans enfim mais gêneros binários, né? Mais uhum. mulheres e homens que se identificam assim. Muitos, muitos sonhos de pessoas mais idosas, mais uma faixa grande aí entre 20 e 40 anos também. Tem outra coisa que a gente relaciona a esse pico, que é, é o momento que as pessoas estavam mais fechadas em casa. Foi bem o momento inicial da pandemia e começo das ondas, né, mais ou menos. É. Também quando, é, quando a gente foi para a TV, que foi aquilo que uhum. também traz um conhecimento maior para a plataforma, e é de esperar que também tenha esse boom. Uhum. Uh, e vocês, é, dentro aí dessas análises, também conseguiram encontrar algumas temáticas que, que se repetem, né? Que você falou tanto da questão do medo, a questão do, do governo, mas para além disso, vocês encontraram alguma, alguma temática um pouco mais específica, assim? Ou, ou ainda é muito cedo para né? Tem muitas coisas que se repetem. Uhum. O sonhar sem máscara, que está sem máscara, né? Que pareceu o novo sonhar que está pelado. Sim. Eu mesma já sonhei várias vezes, então. é Deixa que... me deu uma parada agora. É, agora, então, a, quando a coisa vai né, se encaminhando para uma o, a gente vai se agarrando a um pouco de conhecimento do que está acontecendo tem que dar uma tranquilizada né, nesses sonhos uhum. angustiantes então, muitos sonhos com fim do mundo guerra invasão alienígena tsunami uhum. é, vírus zumbi monstros é, muitos sonhos com, relacionados a, ao medo de perder a família com, com família, estando numa casa da infância, junto com os pais, tentando salvar os pais é, muitos sonhos é, sonhando, né, que tá sem máscara na rua o que mais? muitas coisas que se repetem, assim de perseguição Muitos sonhos de morte. Essas temáticas foram bem... Bem explícitas, assim. Uhum. não certinho. Uh, então, já, já encaminhando para o final, eu queria perguntar como, como foi essa experiência mesmo para você de, de fazer tudo, participar desse projeto, né? Quais as dificuldades que vocês encontraram uh, o que você acha que, que é mais, foi mais importante dentro desse projeto, né? Porque, querendo ou não, a gente está vendo que tanto... Mesmo o sonho sendo uma coisa um pouquinho mais indireta, né? Digamos assim, em questão de relatos, se a gente for contar com outras iniciativas aí que a gente encontrou também. Então, por exemplo, a gente tem algumas que tem relatos de, de estudantes, é, relatos de professores, relatos de pessoas comuns, de idosos. E... Querendo ou não, esses relatos eles dialogam muito contra uma memória oficial que está sendo criada, vai ser criada, contra um discurso oficial do governo sobre as coisas que aconteceram. Então, para a gente entender um pouquinho qual a importância né da gente está é, conseguindo armazenar tudo isso, guardar tudo isso, para mais para frente a gente também conseguir utilizar isso uh, contra toda essa construção uh, desse governo, né que desgoverno que está por aqui ainda. Uh, então, como é que vocês enxergam, né, a, a função aí também social do projeto? Mais uma vez, considerando que foi algo que surgiu de vocês, que não, te, não teve um financiamento, assim, como tantos outros projetos que a gente tá vendo. Uh, e, Enfim, o que vocês esperam que, que venha daqui para frente, nesse sentido, o que vocês conseguem fazer com o projeto, para além do, desses próximos planos que vocês têm, né, com os museus, para tornar isso público? para outros pesquisadores também entrarem em contato. E também, se você quiser fazer mais algum comentário, alguma observação que a gente não tocou durante a entrevista, fica à vontade. Eu acho que você tocou num ponto muito importante aí, né? Ah, no Brasil, a gente, não só no Brasil, mas estando aqui, a gente fala daqui, a gente tem uma tendência histórica a mudar as narrativas, né? o modo do discurso apagar é, determinadas histórias. Né? A gente tem um... muitos arquivos que não existem mais, né? que procuram apagar a memória, e a gente tem direito à memória. Tanto quanto a gente tem direito ao esquecimento de algumas outras coisas, a gente tem o direito à memória viva. Então, a maior importância desse projeto é deixar registrado né, aí, o testemunho de um tempo, de um tempo singular, em que cada medo, cada não saber, cada morte é, teve um efeito diferente ou parecido para pessoas de lugares diversos. É claro que a gente sabe que... quem pôde ficar em casa, quem esteve em casa, é, existe um recorte de classe aí também, uhum. um recorte de classe de onde a, alcança o nosso, nosso projeto, uhum. é, mas isso não diminui a importância dessa memória, desse testemunho. A outra coisa que eu particularmente considero como uma, uma importância imensa foi... É, a articulação de pesquisadores em torno desse tema e trazer esse tema é, a temática dos sonhos que está aí desde Freud e antes talvez né, que às vezes fica relegada a um jogo do bicho tudo bem joga no bicho, mas também vamos pensar né, o que, que é isso, que produção é essa né, que as pessoas possam se interessar pelos seus sonhos né, como uma maneira de é, pensar sua existência no mundo como uma maneira de pensar os mecanismos que ela tem o que ela utiliza de repertório para conseguir é, continuar vivo é, então se o sonho é o guardião do sono para o Freud né, para a gente ele vai além disso ele é uma espécie de guardião do desejo, da libido da pulsão é, as imagens oníricas, tudo que tem ali, né, tem a ver com aquele que sonha e tem a ver também com o contexto. Então, para mim, a articulação dos, a nossa articulação dos pesquisadores, dos jornalistas, das pessoas que estiveram ligadas a esses projetos, é uma coisa que sustentou também a nossa experiência de viver essa pandemia. Sustentou a nossa vontade, o nosso desejo de continuar estudando, de continuar pesquisando, de, de estar em contato. A gente tinha tudo para se fechar né, nas Sim. nossas bolhas. Mas esse, esse projeto e outros, né, eles foram abrindo percursos, abrindo cursos nessa, nessa história toda. Então, que a gente possa ter relato, que a gente possa ter análises, livros, escritos que vieram desse período, tá, isso vai ajudar a gente a entender ainda por muitos anos o que é que foi que se passou aqui, o que é que uhum. está se passando aqui. Sim. Um, é é uma, uma espécie de subversão da maneira como se conta a história pelo estado de hoje, né? pelo nosso uhum. governo. Né? Então, é, contar a história... É, por meio dos sonhos, é de alguma forma também deslocar um pouco o que a gente conhece como saber, que a gente está habituado a entender como saber. Uhum. Perfeito. Então, demais. Eu queria mais uma vez agradecer aí pela presença, pelo, pela entrevista e pelo projeto, né? Parabenizar também, que eu achei sensacional. Eu consegui ler algum dos relatos dos sonhos que, que apareceu no, no Museu da Pessoa, né? Que tem alguns trechos. Não vejo a hora de, de ficar pronto o projeto aí para conseguir dar uma olhada. Logo em breve, a gente vai estar, tá, então, na primavera dos museus, a gente vai estar tá também lançando o nosso acervo. É... E que bom, agradeço, agradeço o interesse. É, espero que a sua pesquisa também possa ajudar a gente a entender um pouco esses processos. Ah, esperamos que sim. E pode deixar que a gente vai continuar conversando ainda, que eu acho que tem muitas iniciativas, muitos arquivos que se conversam, assim, dentro sim, do que foi coletado. Eu acho que vai somar para todo mundo, né? Quanto mais a gente puder fortalecer aí nessa rede de compartilhamento, é, trazer também para mais perto das pessoas algo que ficou... Por muito tempo eu restrito a academia. Ai, desculpa. É que travou aqui você, mas agora foi, pode continuar. Quanto mais a gente puder trazer para mais perto das pessoas, isso que fica às vezes restrito à academia, é... na minha visão, isso tem só a é... juntar, agregar, né, com experiências. Desde a experiência as experiências aí, sonhos com prisioneiros de Auschwitz, uhum. Apartheid Project, sonhos com, com pessoas presas na ditadura, é... tem uma tentativa de colocar o sonho num outro, num outro lugar da memória. Então, espero que dessa vez a gente consiga trazer isso mais, mais forte. Sim. Bom. É isso então, mais uma vez, agradecendo aqui meu nome do CHD. Que a gente possa se encontrar mais vezes. Nos encontraremos. Até breve. Até.